inteira Nasendo para as areias, fígados que o mar calou, o garboso pescador para sempre no mar. Em 95, quando o primeiro trabalho sobre o meros é, foi feito aqui no Brasil através de entrevistas, os relatos já diziam que meros grandes eram cada vez mais raros. Aqui em Itamandaré, em função de relatos dos pescadores, da própria comunidade local, é que foi é, inserido dentro da lei orgânica do município a proibição da captura da pesca, da comercialização do mero, já ainda na década de 90. Na minha época que eu comecei a pescar, o mero não tinha valor, ninguém queria. Quando a gente ferrava o mero, modo de dizer, pescando, tinha ver que a gente não pegava, porque era peixe grande, com 100, 100 e tantos quilos, quebrava a linha e lá mesmo ele... Talvez eu nunca peguei por causa disso, nunca pesquei em rio, nem pescaria sempre foi no mar. Só que naquela época o pessoal não queria mero, nem de graça, se você desse o mero e... o feijão e o arroz, ele queria o feijão e o arroz, e comia puro, mas não queria mero para comer, porque não tinha valor. Só que depois que apareceu o crescimento da população, o aí fica e começou... Comeu mero. A quinta mandaré é uma área muito costeira, com recifes costeiros e com manguezais costeiros. Então é o habitat natural do mero. E com águas claras e as pessoas mergulhando, a vistagem de mero era muito comum, era parte do cenário da, das pessoas. Então os próprios moradores locais, pescadores e mergulhadores, se deram conta dessa diminuição. Então quando a gente começou o trabalho aqui, ainda estava muito vivo na percepção. Das pessoas, essa diminuição. Talvez hoje, com as gerações é, que não tenham crescido vendo Mero, né? as gerações mais jovens, essa percepção já tenha se perdido. Mas certamente nas gerações passadas, essa percepção era muito viva. Só que ele compra, ao pe... o dono da peixaria compra o pescador por Mero, mas não vende por Mero. Ele bota outro nome que é para poder vender caro e vender. Porque se ele for vender por Mero, tá vendo, o pessoal não quer comprar. Aqui, como foi um dos primeiros lugares em que teve de facto, fiscalização e hum, inserção de uma lei que proíba a captura, transporte e comercialização de meros. Então, aqui, qualquer pescador diz, não, nós vimos mero, mas soltamos. Só que hoje, aqui mesmo, em Tamandaré, eu acredito que talvez até tenha mais, porque aqui o pessoal vive respeitando bastante. Tem um senta aí a pesquisa, aí, tem um pessoal que trabalha aí. Vive na camboa, no rio, direto, aqueles menino toda semana. A gente está bem no projeto, assim, curtiram é inclusive vários merda aí do rio, só temos aqui no mar. Um dos trabalhos que nós desenvolvemos aqui no Ponto Focal de Pernambuco é um experimento com covos, que são armadilhas de fundo, que são utilizadas para capturar saramonetes, lagostas e peixes mais bentônicos de fundo, não é? E nós colocamos no rio, A ideia agora começamos no Arequindá, e a ideia é colocar nos outros rios do Complexo Estuarino, quando vem um mero ou vermelho, que também tem a sua importância comercial, o que nós fazemos é, com o bicho, fazemos a medição, comprimento total, forcal, padrão, os, as medidas normais, tiramos o peso, tiramos também uma amostra de genética para enviar a colaboradores do projeto noutros pontos focais para fazer a comparação das populações ao longo da costa brasileira. Fazemos também a marcação com marcas convencionais, que são aqueles tagzinhos amarelos, que têm um número e que têm o, um número para o qual os pescadores ou outras pessoas que capturem a espécie possam ligar, não é? Hoje a área fechada de Tamandaré representa a área com maior quantidade, abundância e biomassa de peixe acredito de, de todo o estado de Pernambuco porque é a única área onde é proibida a exploração de recursos naturais e é proibida também a visitação. A área fechada mesmo, hoje, você chega lá, você vê a diferença de mergulhar aqui e mergulhar lá. Lá tem lagosta, lá tem merio, lá tem cioba, lá tem dentão. Uma grande dúvida na época foi, será que se a gente fechasse uma área, isso foi uma pergunta feita para os pescadores, será que se a gente fechasse uma área para o uso, a gente conseguiria reverter o quadro de degradação desse recife? Será que os recifes locais teriam capacidade de se recuperar a níveis que eram relatados no passado? Porque eu mesmo não achava de né? não vou dizer. Hoje... Eu acho, mas na, na época eu não achava, eu achava que ia incomodar eu pegar um peixe ali, uma coisa, mas depois a gente vai vendo que cheguei a época até de trabalhar lá. Trabalhei seis anos. chama Zona de Preservação da Vida Marinha, conhecida localmente como Área Fechada de Tamandaria. A gente vem acompanhando o que está acontecendo dentro da área fechada, principalmente através dos mergulhos de hoje com o auxílio das câmeras e monitoramento remoto e comparando com os recifes que ainda são abertos a, a exploração, ou seja pela pesca ou pelo turismo. E a mudança que a gente viu ao longo de 14 anos de fechamento, uma mudança imensa na estrutura do Recife de Coral. E é um exemplo que tem que ser replicado ao longo de toda a costa brasileira, porque a situação dos Recifes de, de Coral em Tamandaré a não ser na área fechada, é bastante similar a todos os ambientes marinhos. Então, quase totalmente sobreexplotados, então a gente tem que deixar áreas, áreas fechadas onde os animais tenham espaço, tempo para se reproduzir, engordar, crescer e sa sair para outras áreas, povoar outras áreas e assim cumprir seu ciclo de vida e manter a produtividade marinha em nível alto em nível que atenda a demanda de consumo da população o muro de ondas lixeiras segredeu noite inteira nascendo para as areias sigilos que o mar caú o garbosso pescador para sempre no mar deitou. e a moça em suas vigílias em meada de salvade